bora caralho beleza tem ninguém jogando não pô relaxa ninguém joga esse jogo insta kiwi o bagulho o cara tá pegando Zaia. o zaya. Por que que esse cara tá terra sem lei aqui garen fish tá eu e zaya bot os cara ah, os cara tá sem sup também porra tô no ferro mano foda-se ou oh, no lol, no LOL do pc assim também no ferro brother. não é possível é pior Beleza. Vou focar aqui, né? Posso fidar na minha primeira partida aqui, mano né? Às vezes eu ainda bugo muito com a movimentação brother. Muito, muito Então já toma, já, mano. tá ligado? Aqui, mandando a porra dali Destacou o machado Bota a cara no sol agora, pra tu ver Toma Toma Toma Isso aqui é troca nunca, tá ligado? Toma gente. Deu o Maguinho morre com um hit, velho. porra é essa? O Maguinho morre com um hit Mano, eu vou dar um B aqui, tá ligado? Já vou pegar um Power Spike, dar Fzinho, pá Mano, eu não tô entendendo, brother Eu tô perfeito aqui, cara porra é essa, velho? A coluna tá reta, cara Quem está sentindo a minha coluna aqui sou eu, porra Não são vocês não, caralho Como é F coluna? Como é F coluna? Tô entendendo, Bruno. F pescoço, ok. F pescoço eu aceito. Pescoço vai drenar. <risos> Ai, caralho. Cara. <risos> Os caras não entendem o dano, não, velho. Ah, não pegou a volta. É, 3-0. Pô, ah, muito difícil movimentar nesse jogo, velho. Oh, Vou dar três machados nessa porra. Três machados no celular nessa merda. Vai. Tudo. Oh. Oh, tá ali embaixo. Nem tá vendo o que tá acontecendo no jogo? Pega oh. oh, tá pra trás, hein. Valeu. morreu. Cara, que não muda, né, Brad? Cara, desviou, safado, Brad. O to e o to tá puto. Hum, deu uma azedada aí pra mim Ah não Ai, você é muito counter. Ah! <risos> nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu Nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu. <risos> Nem podendo, nem podendo. Ninguém viu, ninguém viu isso. <risos> Tô passando mal, velho. Mobile player. Ah, É de boa, testando os limites. Esse jogo aqui tá ganhando já. É de boa. Breathe. Bottom grid is under attack. jogador vai ser só o Draven Melee, velho. Cuidado mesmo. Mano, é muito difícil controlar, mano. O bagulho da Uchi, velho. Viu a demora que foi pra Uchi, velho? Mano, os caras pró tem um bagulho que bota no dedo, não? No dedão? Eu tô viajando. Eu já vi um menor com uma paradinha na ponta do dedão, velho. Pra facilitar. Azeite. <risos> <risos> O dedo cruzado foi o... chamado de... Retreat. <risos> <risos> <risos> é uma De boa. De é De boa. De De boa. De boa. De boa. De boa. Quarto pique, fodeu. Vamos pegar a DQ agora. Ez. Porra, 30 mer, né, brother? É, de Vayne eu vou passar muita vergonha. Muita. Vou jogar é de Tristana. Uma leona sup, tá ligado? Dá pra dar uma escalha uma escalha a cada maneira. Você não vou usar nada não? Beleza. Fudeu. Chutei já. Chutei. Chutei, chutei. chutei. Olha isso. Esse que é o que né? você Você não Close acalma close Você Se você estiver não está aí, Tomado, hein, vagabundo. Caralho, gume seco. Uhum. Um Pegou o aí, né, família? Um que eu dei! Tomando. to Tomei. Dragon. Check kick on this sucker. Get in my way! You have been slain. Shut down. Foda-se, foda, -se, foda -se. eu não tenho nenhum Life Shield basic ali da adora, tá ligado? Os Miriam me matam nessa situação, velho. Agora tem da bota, A bota da Life Shoe, né? Ficando doido, não. Vocês avisam, ou avisam que você o cara vem para minha frente, mano. né? e que minha cara Bacal. Agora, demo jogo, né? Ah, ah, meu deus, tá muito isso aqui, cara. Meu deus, parecendo mais só do kill, velho, não percebra. Que eu não jogo mais também. <risos> Cancelei mais a ar que o chefe de Tristana. Aí é foda. Foi feio é? mesmo. Eu fico tentando trocar de tarde, gente. Aí é foda, hum, mano. Que Meu Deus! Mas... É Para onde the <risos> Esse flash pintu Moves mobs oh. <risos> apareceu um tanto de treve.